E dois parafusos do tamanho médio, com a arruela nos furos superiores. Pegue o braço esquerdo, representado pela letra L, e parafuse na lateral esquerda do assento, utilizando três parafusos médios. Faça o mesmo do outro lado. Agora, posicione o pé da cadeira na base, atentando-se para a posição correta. Pegue os parafusos pequenos, com arruelas e parafuse. Sua cadeira está pronta para ser usada.